Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur, sou diretor da Talent Language Solutions e hoje eu queria deixar uma mensagem uh, sobre a importância do ativismo em prol dos portadores de HIV AIDS e cumprimentar a gestos, uh, pelos seus 25 anos, de um trabalho brilhante uh, no ativismo uh, em prol dos direitos uh, e também contra o preconceito em relação uh, a, esse, a esse pessoal. Ah, então fica aqui o nosso, a nossa solidariedade, o apoio da Talent e parabéns para Gestos.